A silhueta das montanhas que cercam Belo Horizonte torna desnecessária qualquer explicação sobre o nome da cidade. Belo Horizonte foi planejada para ser a capital do estado, substituindo Ouro Preto em 1897. O crescimento econômico provocou uma ocupação urbana desordenada, que foi muito além do previsto. Mas BH tem ainda uma das melhores qualidades de vida do país. Um dos grandes atrativos da cidade são os restaurantes de especialidades diversas. Apesar da variedade de opções, fica difícil resistir à saborosa cozinha mineira, com pratos salgados e doces que dão água na boca. No Mineirão, como é conhecido um dos maiores estádios do país, torcidas apaixonadas se reúnem para assistir às partidas entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, os times mais populares daqui. A igreja de São Francisco de Assis, na Lagoa da Pampulha, é um dos cartões postais de BH. Projetada por Oscar Niemeyer, a igreja tem painéis pintados por Portinari e os jardins são planejados por Burle Marx. O desenho sutil de Niemeyer lembra o M de Minas e ao mesmo tempo o formato das suas montanhas. Montanhas que fazem parte da cultura e da alma mineira. Segundo Carlos Drummond de Andrade, as montanhas escondem o que é Minas. E só o mineiro sabe o irrevelável segredo das gerais.